instituí os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta e o bugão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém. Tua palavra revela os nossos corações. Fala conosco e seja louvado pelas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. extraem do coração de Deus coisas, Paulo disse, inefáveis, além da nossa capacidade de entendimento. Quando visualizou os céus, Paulo disse eu vi coisas que se eu contar vocês vão ficar impressionados. E muitos não vão nem acreditar. A Bíblia é livro de muitas pessoas, A grandeza da Bíblia está na revelação de um grande e eterno Deus, um Deus que está acima de tudo, de todos, de toda a realidade da nossa vida, Ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. A Bíblia nos mostra um Deus que tem controle da vida, controle da morte. Um Deus que determina o fim antes de começar. Um Deus que sabe de tudo o que vai acontecer, segundo seus desígnios, segundo seus projetos, segundo seus propósitos. Um dia, o mesmo falou a Israel que a nação seria numerosa quando então o pai dessa nação avançado em idade a sua esposa mulher estéreo esse Deus é extraordinário ele tem um jeito de trabalhar, de operar de fazer, de realizar que nos encanta que nos coloca sentado só nos deliciando nas suas palavras porque as suas palavras são verdadeiras, elas não caem palavras, jamais passa o Senhor é, é Deus sobre todas as situações da vida por isso nós a Ele tributamos louvores porque não servimos um Deus que está sepultado, um Deus que está morto, um Deus que foi vencido um Deus que foi destruído pelas circunstâncias da vida, pelo contrário o nosso Deus é de eternidade a eternidade é Senhor da eternidade, antes que tudo existisse disse o Senhor a Moisés, eu sou como não se bastasse Moisés eu sou o que sou então a Bíblia nos mostra um Deus que está acima de tudo cujo controle da eternidade está nas suas mãos Um Deus que estabeleceu para Israel inúmeras promessas promessas tais que fez de Israel uma nação forte diante de inimigos ferozes inimigos potentes inimigos capazes de vencer grandes batalhas o exército de Israel, venceu inúmeras batalhas, triunfou diante de tantas adversidades, alvorou a bandeira da conquista, porque Deus, o Senhor, estava à sua frente. Como não se bastasse, em tempos de um soldado solitário, o Senhor faz o profeta abrir os olhos do soldado para poder contemplar as maravilhas de Deus, e foi assim com o profeta. Eliseu e o servo Geazim, abrem os olhos do moço, Senhor, para que ele veja quando Israel se encontrava em situações tão tristes de destruição e massa o Senhor enviava o seu exército de anjos e a revelação de Deus foi tão linda ao longo de toda a história, se nós pegamos o pano de fundo da história, principalmente a história da guerra dos seis dias nós nos deparamos com o cuidado maravilhoso do Criador bolas de fogo anjos no meio do deserto uma aliança árabe não consegue vencer um minúsculo exército de colonos judeus por quê? porque a mão do eterno sempre esteve sobre o seu povo embora parecia ser uma aparente derrota em tempos oportuno a mão de Deus vinha sobre o povo e o povo experimentava o cuidado mais expressivo da parte de Deus. quando Deus por um momento parecia ter se ausentado Israel estava em comum aperto, não tinham forças para vencer as suas guerras e eram, era exatamente neste momento que uma voz surgia, era a voz do profeta, e o profeta anunciava a Israel os segredos do coração de Deus e mostrava a Israel o porquê que Israel estava vivendo aquele dilema vivendo aquela crise Atravessando por aquele problema Então o profeta anunciava a Israel Deus se ausentou por causa disso Existe um problema no meio do meu povo E este problema faz com que eu venha me retirar Para que o meu povo venha sentir a minha ausência Assim foi no pecado de Acã Você se lembra? Israel agora depois de vencer uma grande cidade Se depara numa cidade tão pequena E não consegue vencer porque o pecado neutraliza a vitória do povo de Israel. No livro de Joel, nós nos deparamos com uma grande escassez vindo sobre Israel. A santidade de Deus não consegue suportar os erros dos israelitas. A glória de Deus não consegue permanecer no meio de um povo que se encontrava distante de Deus. Por essa, por estarem distante de Deus, aceitaram a crenças secretistas. Participavam de adorações a deuses, abandonaram o Criador, viraram as costas para Deus e viveram a prática do pecado, uma prática imunda que afasta a presença de Deus. Nós temos um saldo, esse saldo acaba, quando esse saldo acaba, Deus vira as costas, e assim viveu Israel, o Senhor virou as costas para os filhos de Israel. Israel começa a viver um tempo de crise, o texto que lemos está escrito, que o exército que o Senhor enviou contra Israel, um exército de pragas, pragas que começaram a surgir nas suas lavouras, começaram a consumir os seus recursos, começaram a destruir todas as suas finanças, Israel não tem condições de permanecer de pé, e exatamente nesse período, que o profeta Joel se levanta. Joel se levanta para dizer a Israel que outrora o Senhor havia se manifestado ao seu povo com muito cuidado, mas agora Israel estava vivenciando um tempo de crise, porque o pecado fazia parte da história da nação e o pecado afasta o homem de Deus. Só tem uma coisa que pode destruir um homem, uma mulher e uma igreja: é o pecado. O pecado afasta a presença de Deus. O pecado tira Deus da nossa vida. Nós podemos ter até arrepio, ter sentimentos, podemos até ter dom e ser usado com dom, mas sermos vazios enquanto não deixarmos a prática do pecado. O pecado afasta, o pecado destrói, o pecado oprime, o pecado coloca o homem distante de Deus. Embora o homem pode ser um ser religioso como toda a nação de Israel, Israel era uma nação religiosa E quando nós olhamos para a questão dos sinais que Deus fazia em Israel Isso não fazia Israel crer Porque sinal nunca fez gente crer, acreditar Porque se fizesse, de fato, Israel seria a nação mais grande da face da terra Porque tantos e tantos sinais que Deus fez a Israel Agora, Israel vive uma crise Porque o Senhor envia praga O Senhor envia peste O Senhor envia fome e a necessidade, não no intuito de afastar o povo dele, mas de trazer Israel para a presença dele. Porque só tem uma coisa que aproxima Israel de Deus, são as dificuldades, são os apertos, são as necessidades. Só tem uma coisa que aproxima o crente de Deus, são as dificuldades, as adversidades e os problemas quando eles batem a nossa porta, nós nos lembramos que acima da mais elevada constelação, tem um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, então nos prostramos com o rosto em terra, e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, como Salomão ensinou em 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós reconhecemos, então entramos à presença de Deus. E como um pai que não abandona o filho, como um pai que ama o filho, como um pai que expressa cuidado para com o filho, o Senhor se revela. A revelação do Senhor traz para a nossa vida ânimo. Traz para a nossa vida força, traz para a nossa vida disposição de lutar. E nós precisamos lutar internamente. As nossas maiores batalhas são travadas dentro de nós. No nosso pensamento, nas nossas vontades carnais, chamadas de concupiscências da carne. Nos nossos sentimentos e nas nossas vontades. Os maiores problemas estão dentro do homem. O homem a é ser vencido está dentro de si mesmo. E esse precisa ser vencido com urgência. Porque é este que te impede de ter acesso à presença de Deus. É esse que coloca escama nos seus olhos para que você não veja nem o cuidado e nem o favor de Deus para com a sua vida. É este que coloca é, alguns, algumas coisas no seu ouvido para impedir que você ouça a voz de Deus. Esse homem interior precisa ser vencido. E esse homem interior não é vencido, senão no meio das adversidades. Porque no meio das adversidades nós recorremos à presença de Deus. É impressionante que os problemas surgem. E os problemas externos nos faz lembrar de Deus. E por vezes nós convivemos anos e anos com o problema interno um problema interno que deveria ser sarado, sanado... deveria ser retirado da nossa vida... mas nós não lutamos contra esse problema interno... nós alimentamos o chamado pecado de estimação... e mantemos isso na nossa vida como se fosse parte da nossa vida... irmãos, para nós homens existem segredos... diante do Criador não existe segredo... para nós os homens existem coisas que estão ocultas aos nossos olhos mas para os olhos daquele a quem um dia veremos de tratar, não existe nada oculto aos olhos do Criador os olhos do Senhor é como chama de fogo e como um fogo abrasador ele contempla todos os homens no seu deitar e no seu levantar Davi quando expressa no Salmo 139 ele diz, ainda que eu subisse aos céus, aí tu estás ainda que eu descesse ao céu, lá também o Senhor está Ainda que eu fosse a profundeza das águas... Longe dos olhos humanos... Até ali o Senhor me contempla... E se eu subisse as asas da alva... Até ali o Senhor me susterá... Tal ciência é para mim maravilhosíssima... É tão alta que eu não posso atingir... Nós não estamos servindo um Deus... Que não pode se mover... Ou contemplar o oculto... O Deus que nós servimos está escrito, é uniciente, conhece os pensamentos do homem, unipotente a ele reside, ou nele reside todo o poder, unipresente está em todos os lugares, em todos os momentos e horários da vida, nem as trevas têm a capacidade de ocultar o homem de Deus, o Senhor contempla o homem, aonde quer que ele esteja, e o mais impressionante, é que quando este homem ou esta mulher, carrega uma marca do Deus Todo-Poderoso na sua vida, ainda que ele enverede para um caminho estranho, tenebroso, um caminho viu o olhar do eterno jamais estará longe dele, porque existe um Deus que, com cordas de amor e de misericórdia, atraiu o seu povo à sua presença para lhe servir em espírito e em verdade. Dá um aplauso, dá um glória, dá um louvor, dá uma honra para esse Deus que é maravilhoso. O pecado afastou Israel de Deus, o pecado é como lepra. A lepra deixa a pessoa insensível. E uma pessoa insensível, ela causa um turbilhão de problemas. Uma pessoa insensível, ela não tem sentimento. Uma pessoa insensível, ela não mede o que fala. Ela fala pelos cotovelos. Uma pessoa insensível, ela cria divisão entre amigos, irmãos, entre famílias. Uma pessoa insensível, ela usa a sutileza. E a sagacidade para colocar palavras na sua boca. Uma pessoa insensível, ela usa de artimanha para destruir a sua comunhão. A insensibilidade. Israel estava como leproso. Os leprosos eram insensíveis. A lepra é um símbolo do pecado. Impressionante. Porque nós estamos vivendo um século cujo as pessoas andam insensíveis sem nenhuma capacidade de entender ou compreender... aquilo que está acontecendo à sua volta... e isso tem sido alimentado pelas pessoas... impressionante também... é que o Evangelho não mudou, nunca mudará... a Bíblia sempre será... a inerrante palavra do Deus Criador dos céus e da terra... a Bíblia sempre será a Bíblia... e o pecado sempre será pecado... o pecado sempre será um problema para o ser humano... O pecado vai sempre apastar o homem de Deus. Não adianta o homem achar que vai cometer o seu pecado. E vai chegar à presença de Deus. E pedir o perdão a Deus. E ser perdoado. E voltar à prática do pecado. E depois vai estar tudo certo. Não, não. De Deus não se zomba. Deus não se deixa ser escarnecido. De Deus não se escarnece. A prática do pecado lança o homem fora da presença de Deus. O pecado gera morte. Após a introdução do pecado no contexto das relações humanas, o homem perdeu o contato com Deus. E Paulo disse, causou-se uma barreira de separação, de modo que o pecado separou o homem de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. O pecado afasta. O pecado impede Sensação não quer dizer que Deus está presente Alguma ação não quer dizer que Deus está com a pessoa Naquele dia eu ouvirei abertamente Apartai-vos de mim, maldito Porque eu não vos conheço Mas em teu nome eu profetizei Mas em teu nome eu preguei Mas em teu nome eu fui Mas o dom não quer dizer que você está salvo A salvação é pelo fruto e não pelo dom O dom é dado sem arrependimento não quer dizer que alguém usado esteja bem com Deus. Pode estar mal com Deus, mas com o dom de Deus na sua vida. E é impressionante que nós estamos vivendo esses dias. Dias de homens, como diz o texto bíblico no ensinamento de Paulo. Amante de si mesmo. Doutores segundo as suas próprias concupiscências. Homens desenfreados. Com atitudes estranhas. Pastores da sua própria alma ingratos, profanos desobedientes, perdidos distante de Deus distante do reino distante do Espírito Santo e o Espírito de Deus vem gemendo nesses dias querendo envolver a sua noiva mas o pecado afasta a presença de Deus da vida do homem da igreja, da vida do povo o pecado te tira o pecado te afasta deste livro este livro te afasta do pecado Mas o pecado tem força para te arrancar deste livro A palavra já não tem mais sentido Ela está morta dentro do homem Tenho contra ti Porque deixaste as primeiras obras Porque abraçaste a doutrina de Balaão Que fez o meu povo de Israel pecar contra mim Tenho contra ti Então o pecado afasta o homem Israel está vivendo essa guerra esse conflito Só que Israel lembra-se de Deus Isaías capítulo 49 Há uma expressão De uma convocação de Deus Para Israel Deus começa a falar aos seus filhos E quando Deus começa a se expressar a Israel Israel começa a chorar O choro é algo impressionante Porque o choro mostra o sentimento Mais profundo da nossa alma E quando Israel começa a chorar O Senhor começa a olhar para o seu povo Isaías 49,15 Isaías, o Senhor pergunta a Israel Israel, pode uma mãe Que amamenta e cria o seu filho Esquecesse do fruto do seu ventre, Israel? Todavia, ainda que essa se esqueça Jamais me esquecerei do meu povo, Israel Embora o povo virou as costas para Deus Deus, embora tenha enviado as pragas como correção para chamar a atenção do povo era Deus dizendo, eu quero vocês de volta mas não tem como voltar para mim sem arrependimento e arrependimento não é remorso remorso é fazer alguma coisa e ficar com sentido arrependimento é mudança de vida é mudar a prática eu estou para lhe dizer que no século 21 as pessoas estão com remorso e não arrependidas, porque elas sentem a dor do dano, mas voltam à mesma prática. Não mudam de vida, não crescem, não se desenvolvem, não se tornam pessoas mais estruturadas. E perto está o Senhor. Não é tempo da igreja ficar de chocarrice, Não é tempo da igreja ficar de murmúrios. O tempo da igreja é de buscar a face daquele que está às portas. O tempo da igreja é, é o tempo de orar, de se converter, de buscar a face do Todo-Poderoso. Então disse o Senhor a Israel: Eu tenho um processo de restituição para vocês. Restituição significa restabelecer, restituir, é devolver, dar de volta, ou recolocar a coisa em mãos de seu. Legítimo proprietário Deus está dizendo O que está nas mãos do inimigo Era para estar nas mãos do meu povo O que o inimigo está usufruindo Era para o meu povo usufruir Aquilo que vocês estão invejando do ímpio Era para ser de vocês Há uma promessa Que todas as coisas relacionadas bênçãos debaixo da obediência, deveria estar nas mãos de Israel, Israel, se obedeceres os meus mandamentos, todas essas bênçãos que eu tenho selecionado, elas correrão atrás de vocês, e elas vos alcançarão, essas bênçãos não estavam nas mãos de Israel, Israel estava vivendo o tempo das perdas, então vem o Senhor e diz, eu tenho um plano de restituição, Joel capítulo 2, versículo de número 25 ei os anos Ou seja, o tempo O tempo perdido Quanto tempo perdido? Quanto tempo que se foi? Quanto tempo jogado fora? A igreja nos dias atuais perde tempo com muita coisa a igreja nos dias de hoje perde tempo com coisas vãs, profanas, promíscuas, que não os leva à comunhão com Deus. Eu vou restituir o tempo perdido, diz o Senhor Israel. Os anos que se passaram, que eram para ser anos de bênção, de paz e de tranquilidade, mas, por falta de compromisso, foram tempos de angústia, de dor, de tristeza e de sofrimento Mas o meu plano é restituir E fazer com que o meu povo viva Uma mudança completa Restituir, restituir o tempo O tempo perde Quanto tempo? Quanto tempo? Quanta coisa poderia ser feita? quanta obra poderia ser realizada, o tempo perdido, o ano de 2020 passou, se nós olharmos para trás, quantas almas deixamos de ganhar, quantas vidas deixamos de evangelizar, o que ganha alma é sábio, quanta sabedoria deixamos de adquirir, realizando aquilo que Deus determinou para a nossa vida, o tempo perdido Haverá restituição do tempo perdido Israel Eu tenho um propósito De restituição Para o meu povo Então o Senhor Vem a Israel e faz uma promessa A promessa que Deus Faz a Israel É de dar a Israel um agente Capaz de fazer Israel Permanecer de pé Essa promessa se cumpre No tempo da igreja É no Pentecostes que o Espírito de Deus vem sobre o povo. Sobre aqueles que estavam no cenáculo. A promessa de Deus é de derramar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o agente que nos convence. Se o pai tem a obra da criação, o filho tem a obra da redenção. Mas a obra da regeneração é a obra do Espírito Santo. Então o Senhor está dizendo, a minha promessa é derramar do meu Espírito e o Espírito Santo era tão expressivo para os filhos de Israel que o sonho de todo homem ou era exercer o um ministério sacerdotal para ter direito à manifestação do Espírito Santo ou ser um profeta como aqueles que estudavam na escola dos profetas para ter o Espírito Santo ou ser um monarca porque eram apenas três pessoas que tinham o Espírito Santo o rei, o sacerdote e o profeta e o Senhor está dizendo eu vou trazer uma restituição Mas eu vou começar com o derramamento do meu Espírito O derramamento do meu Espírito vai ser para convencer o meu povo O Espírito Santo vai precisar ser ativado na vida do meu povo E só Ele vai convencer o homem do pecado Da lei, do juízo e da morte Só Ele vai direcionar o homem ao caminho do seu crescimento então, Joel 2, 27 a 29. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais...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 derramarei o meu Espírito, diz o Senhor. É impressionante porque o Senhor está falando de uma promessa de derramar o seu Espírito sobre homens e mulheres. Em um tempo que as mulheres nem contada eram. Que as mulheres não tinham nenhum valor para a sociedade da época e o Senhor está dizendo vou derramar do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas ou seja, haverá uma mudança extraordinária no conceito não vai ser só o homem cheio do Espírito Santo vai ser a mulher também porque a mulher cheia do Espírito Santo e o homem vazio do Espírito Santo dá um problema dentro de casa porque a mulher é espiritual e o homem é carnal A mulher quer Deus e o homem não quer Deus Ou vice-versa Um homem cheio do Espírito Santo dentro da casa também é um problema Porque um homem cheio do Espírito Santo quer a presença de Deus Mas a mulher não quer Deus O homem quer orar e a mulher não quer orar O homem quer ler a Bíblia e a mulher não está nem para a Bíblia O homem quer servir a Deus e a mulher não quer servir Ou vice-versa A mulher quer entrar na presença de Deus e o homem não está nem para Deus então eu derramarei do meu Espírito sobre os homens e sobre as mulheres. O Senhor está dizendo, o mover que eu vou fazer nos últimos dias de restituição, vai começar com uma ação do meu Espírito. Agora, é impressionante que o Senhor não me enviou um Espírito que domina a nossa mente, que domina o nosso corpo. Não é uma possessão, é uma manifestação. É uma revelação, é uma habitação de uma pessoa sensível, o Espírito Santo. Olha o que o Senhor disse, derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa sensível, com nove atributos chamados dons espirituais. O Espírito Santo é aquele que atua no nosso meio, é Ele que direciona o pastor, que direciona o pregador, direciona o levita. É Ele que tem a liberdade, se não tiver a liberdade de ação... Então não é um local onde a igreja tem a, a liberdade da celebração O Espírito Santo é Ele o agente que promove um mover extraordinário no nosso meio Então a orientação bíblica Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 19 É de não se apagar o Espírito De não se impedir a sua ação De não impedir a sua atitude na nossa vida Irmãos, nenhum avogamento começa de fora para dentro é de dentro para fora. Avivamento quer dizer conversão. Quando o Espírito Santo habita numa pessoa, ela não vive a prática do pecado. Ela pode até pecar, mas ela vai, vai se redimir. Ela vai se comprometer com a mudança da sua vida. Quando habita o Espírito Santo, o Espírito Santo rejeita o pecado. O pecado não, não, não comunga com o Espírito Santo. De modo que luzes trevas não compartilham do mesmo espaço, não um, em um mesmo lugar não pode habitar dois corpos, apenas um, aonde habita o Espírito Santo, não habita o corpo do pecado, o pecado não tem força, aonde o Espírito Santo está, aonde o Espírito Santo tem liberdade, o Espírito Santo é um agente que move aqui dentro, transforma o nosso coração, que muda a nossa vida, que nos liberta das coisas e das prisões mentais e espirituais, é o Espírito Santo que nos revela segredos escondidos e ocultos. Seja na visão da noite, chamada sonhos. Seja pela madrugada, seja durante o dia. É o Espírito Santo que nos revela os segredos da palavra. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que habita em nós. E o Senhor disse, derramarei do meu Espírito. Vou fazer os homens conhecer o meu coração. Vou fazer os homens e as mulheres conhecer a minha vontade. A minha vontade será revelada aos homens. Os homens vão conhecer a minha intimidade. Vão estar próximo a mim. E não tem como se aproximar de Deus na prática do pecado. Vivendo a prática do pecado. Não tem como viver na presença de Deus. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Não pode cantar música para Deus e a música do mundo. Um crente não pode passar a semana inteira cantando a música do mundo. E chegar e subir aqui nesse púlpito e querer cantar a música para Deus. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Ou é crente ou não é crente. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Não pode passar a semana inteira chegando palavrão. E depois chegar aqui na igreja e dar uma de santarrão. Não pode passar a semana inteira na funicação. E chegar aqui na igreja e dar uma de santarrão. Não pode passar a semana inteira aonde tem o um Espírito Santo não jorra duas fontes a igreja precisa voltar para o altar de Deus O oh, Deus vai te pegar meu irmão O oh, Deus vai te pegar tão certo como o sol o meu dia brilha Ou oh, tu muda o oh, Deus te pega Vai ah, pastor a graça Vai nessa Vai nessa Graça sem graça Espírito Santo é a pessoa que age no nosso meio E não é só dentro da igreja Quando você vai para casa ele vai contigo Quando você se deita ele se deita contigo ele anda contigo dentro do seu carro. Quantas vezes eu dirigindo na rua... Começo a falar em línguas estranhas. Sentindo a presença de Deus... Deus tem que controlar. Porque o Espírito Santo está no nosso meio. Habita em nós. Não existe relacionamento... Entre o Espírito Santo e o pecado. Então Joel disse... Eu vou derramar do meu Espírito... Para haver mudança. É diferente você pega o cara entrevado como eu, você não me conheceu, tão mal, desapareciam os olhos, perdido na vida, mas depois que o Espírito Santo entra e habita, já não existe mais a mesma prática, já não existe mais o mesmo erro, já não vive mais do jeito que vivia, já não anda mais do jeito que anda, andava, já não tem o mesmo linguajar, agora é, foi purificado pelo poder da palavra, quando o Espírito Santo vem habitar na vida de uma pessoa, ele começa a mudar. Começa a mudar aqui dentro. Começa a transformar aqui dentro. Começa a libertar o homem do pecado. Começa a transformar a vida do homem para ser vaso nas mãos de Deus. Não existe vaso. Envolvido em pecado. Olha quase o meu vaso, meu irmão. É quase a Tem um monte de por aí. É o Espírito Santo, ele foi derramado para nos ajudar. Irmãos, é tão lindo. Há é um canto que nós cantamos muito, década de 80, 90. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Jesus disse: Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão em seu ventre. Como um rio, como uma corrente que vai passando, por onde passa, vai tirando tudo que está pelo caminho, o Espírito Santo é como água corrente, todo dia produz vida, todo dia produz inspiração, todo dia produz revelação, quando você sentir que você está vivendo só do passado, comece a buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz novidade vida. Vida para você, ah, meu irmão, em nome de Jesus eu profetizo para a tua vida: o Espírito Santo este ano vai te levar a coisas novas, a mudanças diárias da tua vida que você precisa, e vai encher a tua alma de paz, de alegria, oh, oh, oh, oh, oh aleluia. Espírito de Deus, ele vem vontade em nós, e nós precisamos reconhecer algumas coisas. Em algumas áreas da nossa vida nós fomos roubados oh, Cada um de nós temos um ensinamento Dado pelos nossos pais Cada um de nós carregamos uma cultura Você muda a lei de um país, mas não muda a cultura do povo Cada um de nós Trazemos dentro de nós alguma coisa De expressão ou sem expressão E nós fomos Roubados na nossa própria negligência, perdemos costumes e valores. Nos associamos a pessoas que mudam a gente. Mudam conceitos bons porque os conceitos ruins você, as pessoas não fazem questão de tirar de você. É, é, é muito fácil você perder o que é bom, porque o que é ruim na tua vida o diabo não quer tirar de já lá pela nossa própria negligência nós perdemos coisas boas ensinamentos que foram dados pelos nossos pais que teve preocupação com a gente ensinamentos cristãos que nós recebemos aí chega um cidadão que quer encher a cara de pinga e diz para você que pode beber e com um bobão tu vai e bebe que pode fumar um cigarro de maconha e ficar e fazer uma viagem, só fora no braço do saravá e você vai. Que pode viver a prática do erro e do pecado. Que Deus perdoa. E tu igual um bobo vai. Pela nossa negligência. Nós somos roubados de coisas boas. Nós damos ocasião a Satanás. Para agir na nossa vida. O diabo entra onde A é brecha. Se você fechar a porta. Ele não entra. Por isso que a Bíblia diz A mulher sábia Edifica a sua casa No busca Enquanto o marido está dentro da igreja Vindo com um problema Depois ele vai embora E fica chorando na igreja Para o pastor fica orando A mulher sábia edifica a sua casa Tira o marido do culto Para fazer qualquer outra coisa Aí depois ele vai para o braço da amante Porque tu abriu a brecha Aí fica chorando para ele voltar mas fica tranquilo, irmão Tem como também. Tá Não corrija o menino quando é pequeno. Quando cresce vira um problemático na vida e depois vai reclamar de quê? Foi é brecha. São as brechas abertas. valor agora, lá na frente tu vai chorar pelo leite que tu derramou não valoriza as oportunidades que Deus está lhe dando hoje e amanhã tu vai questionar de quem, meu irmão, o diabo entra onde tem brecha casalzinho casalzinho O cara pode ser feio, mas ganha pelo ouvido, tá? Né? Mulher, convence aqui. Samba de novo. É aqui. É? Ah. Casalzinho novinho. Vamos fazer uma poção. Queime a tua língua Quebre os teus dentes coloca você por terra Bonita tem que ser a tua mulher meu irmão Mas tem umas irmãzinhas sem vergonha também Quando você abre as brechas O diabo vem nós precisamos com inteligência Fechar essas brechas Nós precisamos reconhecer Que nós precisamos Voltar novamente Para o Senhor Existem condições Para restituição. a restituição Primeira dela Conversão Não é se conversar, é conversão Mudança Para restituir precisa conversão segundo. Você precisa da conversão. Você precisa do quebrantamento. Você precisa do arrependimento, da santificação, da oração e da intercessão. Ó, não é fácil restituir. Porque quando você quer voltar a princípios, você vai ter que mudar os seus. Como pastor, eu quero, mas não muda nada, meu irmão as que amizades. Não, eu quando eu me converti eu correndo dos meus amigos. Era mais fácil eles me ganharem para mim do que eu ganhar para a igreja. Eu ficava me ligando, eu falei, me chamava e senhor, deixa, mas é se você cai. Conversão, mudança. Tem que mudar as amizades. Ah não, pastor, eu vou lá no aniversário lá, lá, pastor, mas olha, agora eu estou crente, pastor. Na primeira, uma, não tem nada a ver não, duas, não tem nada a ver, lá, três, ah é bem, não tem nada a ver não, deixa eu ir. Aí meu irmãozinho para casa, oh Jesus, como é que é com é irmão, Jesus? Jesus, olha, Jesus, vem me levando aí. Conversão, mudança, tem coisas que é você que tem que mudar relacionamentos que você vai ter que mudar, agora eu vou mudar aqui uma outra coisa, para ter a conversão, também tem que deixar esse de trambiqueiro, pastor, eu sou tentada da a volta nos outros, vai, muda para o Rio de Janeiro, e dá a volta lá para a conversão, vira notícias do povo rapidinho, tem que parar de ser enrolando, se você assume compromisso, seja responsável com eles, levou alguém para trabalhar contigo, paga, que você tem de crente paga responsabilidade conversão não pastor na na internet não pastor, eu fico dando um conselho para irmãzinha ah é? ah é, santo? tu é pastor, é? tu é pastor, filha? vai conselhar a tua mulher Pastor, irmãs dizem, não, pastor, estou aqui só conversando. Conversando com o homem, mulher não tem amizade com o homem, não, meu irmão. Mulher não tem amizade com o homem. amizade da mulher com seu esposo, pode tá estar tá? fala sério. Tem que ter amizade com seu esposo. É com o seu esposo que tem que convencer as suas coisas irmãozinho na igreja que é pastor, é bispo, é apóstolo é semideus não resolve o problema da vida dele mas quer resolver o teu toma vergonha nessa cara ou oh, a igreja vai afundar na vida espiritual porque são essas mesmas pessoas sem compromisso com Deus que querem levantar as mãos e adorá-lo no domingo na igreja ainda querem que o poder de Deus se manifeste É sensível, ele bate a porta do coração se eu abro, ele habita, ele age ele atua, se eu não abro ele não arromba, quem arromba é os demônios quantos crentes estão trocentos anos dentro da igreja e não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo quantos crentes estão dentro da igreja e parece um soberteriano parece um iceberg um tubo de gelo porque não busca a presença do Espírito Santo e não se quebranta quando ele age. Nós precisamos do quebrantamento. Terceiro, nós precisamos do arrependimento. Mudar a rota. Ó, oh, arrepender é mudar a direção. E se arrepender. Nós precisamos disso, de arrependimento. Essa mensagem não é para agora não, é para quando você sair daquela porta ali Você dizer assim, a minha vida vai mudar a partir de hoje eu estou arrependido de todas as pragas, de miséria, de problema que eu fiz, eu estou arrependido de tudo isso, eu quero mudar a minha vida, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa de Deus, eu vou levar o Evangelho de Deus, eu vou ter a marca de Deus na minha vida, o Espírito Santo vai brilhar na minha face, quem olhar para mim vai ver a glória de Deus, isso é arrependimento. Quarto lugar, santificação, sacerdote carregava na sua mitra sacerdotal na sua lâmina santidade ao Senhor Josué 3 e 5 está escrito santificados hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, santificação santifica os olhos os ouvidos, as más conversações corrompem os bons costumes se só despejam fofoca e a vida dos outros nos teus ouvidos não serve para estar contigo. E se servir, tu está pior do que o ímpio. E se tu concorda, tu é pior do que quem fala. Porque quem fala está contaminado e você está deixando-se contaminar. Santificação. Purificação da nossa vida. É nós que temos que tomar essa iniciativa Aleluia Quebrantamento Arrependimento Santificação Oração pela sua vida Intercessão pelo seu próximo Paulo disse, orais uns pelos outros Eu vou falar Hoje eu estou aqui na graça Eu vou falar Você quer fazer parte do ministério da Canaã? Aprenda a buscar a Deus Aprenda a orar Aprenda a colocar a sua vida na presença de Deus Isso aqui serve para os músicos Para quem trabalha na cantina O que o ministério dessa igreja? Nem o zoreiro escapa hoje, viu Júlio? Todo mundo Aprende a orar O ministério mais simples que você considere dentro da igreja Precisa de oração Tem que orar Tem que buscar a Deus Não é só dedilhar algo é fazer que a unção saia dele Não é só cantar aqui na frente Fazer com que a graça de Deus se manifeste na igreja Por quê? Porque nós estamos atribuindo a Deus o louvor O louvor não é para ir O louvor é para cima Nós não louvamos para a igreja Nós louvamos para cima É por isso que tem que buscar a Deus Porque quando você manda para cima Sobe como um incenso e se sobe como incenso, sobe com adoração E aonde a adoração, a glória de Deus se manifesta Porque Deus habita no meio da adoração do seu povo Oração, quebrantamento, intercessão E eu vou finalizar, Joel 2,12 Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor Convertei-vos a mim de todo o vosso coração E é isso com jejuns e com choro e com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes não viva de aparência rasgai o vosso coração e não a vossa veste e, e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em cirar si e grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Hoje nós vamos trazer Deus de volta. Hoje nós vamos trazer Deus de volta para dentro da nossa casa, para a nossa vida. Hoje você vai fazer a oração com a maior sinceridade da tua alma. Você vai abrir o teu coração e vai falar para Deus Senhor, eu preciso melhorar nessa área E eu estou tão convicto como hoje O Senhor vai fazer coisas lindas dentro do nosso coração Pela mudança, pela sinceridade Porque quando nós oramos, nós não, não impostamos a voz para Deus Nós falamos com o coração, a sinceridade E é isso que você vai fazer Enquanto nós estivermos orando aqui O Senhor vai começar a curar as emoções o Senhor vai começar a tirar a tristeza de dentro do coração de pessoas aqui, o Senhor vai entrar nos sentimentos de irmãos e irmãs aqui, quando nós estivermos orando aqui, o Espírito Santo vai começar a mudar esse sentimento que está dentro de você, vai começar a retirar, você vai começar a liberar o perdão que você precisa liberar, você vai colocar isso para fora, você vai tirar essa miséria de dentro de você, e vai se fortalecer na presença do Espírito Santo, fica de pé comigo, nós vamos orar ao Senhor. Mas nós vamos clamar com o coração de quem está quebrantado. Nós vamos orar com rogos, com súplicas. Israel quando chegava a esse ponto, sabe como é que eles oravam? Eles oravam socando o chão. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Davi quando chegou a esse momento... A vida dobrou seus joelhos e batia no chão e dizia Senhor, não retire de mim o teu Espírito Torna a dar-me alegria da salvação Porque a alegria da salvação só o Espírito Santo dá, meu irmão Levante as suas mãos Oh, aleluia Espírito Santo Espírito de vida Que cura a nossa alma Que restaura o nosso coração Espírito de poder Que a Cristo ressuscitou dentre os mortos Pode levantar esse som E Cristo, Cristo, Cristo vivo Aleluia Espírito da glória de Deus Espírito da verdade Senhor, eu oro pela Tua noiva agora. Eu entreguei o que o Senhor colocou no meu coração, a revelação que o Senhor me deu. A Tua Palavra tem um poder de ação extraordinária. Eu sei que nesta manhã o Teu Espírito está disponível para agir dentro desse santuário. E eu quero te pedir, meu Deus, aleluia. Sobre a noiva que tu amas. Sobre a igreja que tu tens escolhido. Diante deste povo tão lindo que o Senhor ama tanto. Espírito Santo, tenha liberdade de ação. De mudar dentro de nós. Levante as suas mãos e vamos cantar com o grupo de louvor. Cante. Essa canção é linda, é profética para a nossa vida this place, she